A Pastor Mestre Móvel Sem Jesus, muito obrigado por vocês estar aí. Hoje, na última lição do trimestre, lição 13, o servo ordena a pregação do Evangelho. E muito obrigado você que se inscreveu em nosso canal já nesse ano. E ainda você, se não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, eu lhe convido. É só você clicar em inscreva-se dá seu joinha e tem o um sininho na parte superior, você clica para receber as notificações todas as vezes que for lançado a nova lição. Amém? Meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoen. Vamos então aqui a lição treze, nosso áudio nos diz assim, e disse ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Verdade aplicada, o evangelho de Marcos inicia apresentando Jesus e sua missão e finaliza com a missão dado aos seus discípulos. Nossos objetivos são três. Primeiro, explicar que a ordem do ID continua irreversível. Segundo, mostrar a importância da pregação do evangelho. Terceiro, falar que a grande comissão anuncia o amor de Deus. nos texto referências de Marcos 16, versículos 15 ao 20, você lê aí, ok? Eu já vou para o nosso comentário, né? Vamos dar uma introdução. Disse o texto assim. A atmosfera desta lição eh, nos fará Ver a proeminência das verdades e dos resultados contidos na grande comissão nos permitirá ver nossa responsabilidade e a urgência de cumprir essa ordem do servo, tá? Então, é muito interessante, muito importante essa lição, tá? Porque nos chama, né? A assumirmos, tá? A responsabilidade. Isto é, é nos Sabemos que os únicos que determinam os resultados da nossa vida somos nós mesmos. Responsabilidade é justamente é assumir, tá, que os resultados da nossa vida somos nós, cada um de nós, tá que somos os responsáveis, tá? Ninguém mais tá, é responsável por nossos resultados da vida. Naquele dia, Deus vai nos chamar e vai nos chamar individualmente para prestarmos conta de tudo quanto fizemos, seja por palavras ou obras. A missão, o projeto do coração de Deus a grande comissão otorgada pelo servo. Segundo, o porquê de o um servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. Terceiro, o servo nos ensina que a pregação do evangelho deve ser nossa prioridade. O servo confiou aos seus discípulos a honrosa tarefa de proclamar a toda criatura a boa nova de salvação. Todo ser humano precisa saber que a reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. O conteúdo das boas novas foi ansiosamente esperado ao longo do tempo, até mesmo os anjos ansiavam, anseiam observar mais atentamente. Olha só, meu irmão, minha irmã, eu coloquei aqui, ser embaixador do reino é um privilégio. Então, pregar o evangelho, Sim, é um dever, uma obrigação? Sim. Mas eu quero te contar, tá? Que quando você começa, mesmo que por obrigação, por dever, você começa a ministrar o evangelho, a pregar o evangelho, você vai descobrir o gosto de ser cristão. Você vai descobrir como é gostoso ser. Viver a vida de Cristo na prática, compartilhando o evangelho. Aí não será mais obrigação, será um prazer, tá? Você verá que vai nascer uma percepção dentro de você de que quando você não compartilha o evangelho, tá? você está perdendo privilégios. E você poderá dizer igual a Paulo, ai de mim, senão pregar o evangelho, tá? Esse ai é justamente porque, meu Deus, eu não posso perder esse privilégio, essa oportunidade de anunciar o reino. A grande comissão otorgada pelo servo, Marcos teve a lucidez de narrar que após a rejeição do servo, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, que foi prontamente aos seus discípulos, narrar que o mestre vivia sendo prontamente ignorada pelos mestres, pelos mesmos, está em Marcos 16, 9 a 11, eu não coloquei o texto aqui, você lê e você vai perceber que o texto enfatiza, tá? Que Maria Madalena era uma pessoa que tinha sido possuída por demônios, que havia sido liberta de demônios, tá? E ou os discípulos não creem nela. Me parece que o evangelista intencionalmente coloca isso, tá? porque ele deixa claro isso, porque às vezes nós, seres humanos, somos pessoas preconceituosas. Né? Só porque alguém aparentemente, segundo o conceito de algumas pessoas, não está no nível que eles desejam, não merecem crédito, tá? Mas o bonito é que Jesus, tá? Deu crédito a Maria Madalena, tá? Bom, por fim, o servo apareceu aos 11 e os repreende por sua incredulidade. Eles dá uma ordenança que se estende à igreja até agora, que é de ir e pregar o evangelho a Todos, tá? Então é interessante isso, tá? É quando nós percebemos que Jesus repreende eles, né? Vocês são muito preconceituosos, rapaz. Né? Eu já enviei uma mulher, tá? é, uma serva minha, a tá? minha embaixadora, para falar para vocês a minha ressurreição e vocês não acreditaram, né? E de outras formas já tinha sido anunciado para eles, tá? Então, Jesus lhes entrega a missão de ir e pregar o evangelho a todos. O porquê de o servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos? No início dessa escritura, somos apresentados que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Paulo diz que pelo fato de haver pecado o homem, recebeu a sentença sombria a morte física e espiritual. Devemos pregar o evangelho a toda criatura e para trazer, é aliás, é para trazer o homem novamente ao encontro com seu Criador. Meus amados irmãos, eu creio que é isso bem conhecido de vocês, ou pelo menos a maioria, né? Que Adão e Eva estavam lá no jardim, Adão chamado por Paulo I, Adão. E ele tinha uma palavra de Deus, tá? para ele né? e para Eva, Tá, para o casal, mas eles pecaram, tá? E aí é interessante que Jesus vem para fazer o caminho, tá? o processo de ré, que eu chamo, tá? Coloquei aqui o texto de mais explanado, tá? O primeiro Adão, que Adão em si, não creu na palavra que de Deus e pecou. Você sabe que Deus dirigiu uma palavra a Adão, dizendo, não coma do fruto, porque certamente morrerás. Adão não creu nessa palavra. Ele creu, né? Noutra palavra, tá? Que a raiz é Satanás. Então, Jesus vem, tá? Que o segundo Adão, segundo Paulo, tá? Então, Jesus, que é criado também, sem natureza pecaminosa, igual a Adão, Adão não tinha natureza pecaminosa, mesmo assim pecou. Jesus vem sem natureza pecaminosa, mas ele crê. Tá? Jesus creu na palavra e assim nos dá oportunidade de voltar à comunhão com o Pai. Fé é a essência. Tá? Jesus é o autor e consumador da fé. Tá? Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. E as pessoas precisam ouvir este evangelho aqui para ser salvo para ser salvo basta crer em Jesus basta aceitar o presente que ele nos dá em Cristo Jesus a vida eterna o servo nos ensina que a pregação do Evangelho deve ser nossa prioridade a ordem foi muito clara era preciso que eles difundissem tudo aquilo que eles haviam aprendido com o mestre nessa ordem do servo notamos três ensinos que devem ser prioridade da fé cristã contribuir é fazer missões depois evangelizar a todos e o batismo para a remissão dos pecados eu coloquei o texto de atos 2:38 onde fala esse, essa questão Batismo para a remissão dos pecados, só que eu esclareço aqui que esse batismo de atos dois, trinta né? É, está dizendo como testemunho público que creem de, daqueles que creem em Jesus, tá? Então, o batismo como testemunho público que creram em Jesus. Então, estou esclarecendo isso porque o batismo em si, o ato, Tá? ele não lava ninguém dos pecados, tá? Não provoca, não gera perdão. Vocês vão ver que essas pessoas não acreditavam em Jesus, tá? E Pedro lhes convida a acreditar em Jesus, tá? E testemunhar isso publicamente. Batismo, né? É justamente isso, tá? Um testemunho público daquilo que já aconteceu na minha vida quando eu creio, em Jesus Cristo. O servo possui um coração missionário. O servo começou o seu ministério cumprindo o id. O servo montou sua equipe missionária. O servo demonstra para que veio. O exercício da missão dada pelo servo de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura tem resultado ao longo dos anos na implantação de inúmeras igrejas locais, e cada igreja local estabelecida testemunha do poder do evangelho de Cristo, da ação do Espírito Santo. Esse é o chamado de todo crente, até que o servo volte para buscar a sua igreja. Meus irmãos, cada um, tá? cada cristão, ou, é, como um grande pregador, né? missionário, eu acho que o Oswald de Smith, que é a frase dele, quando disse que cada cristão é um missionário e cada pessoa que não acredita em Cristo é é um campo missionário. Então, todos nós temos o chamado para ministrar o evangelho. Pode ser de uma ou de outra forma, tá? pode ser pregando no púlpito, pode ser evangelizando na rua pode ser mesmo num diálogo, num ponto de ônibus, pode ser mesmo sem falar nada, só conosco testemunha. Existem várias formas de nos evangelizarmos. O servo começou o seu ministério cumprindo o índice. A ocupação preferencial do servo foi ensinar a todos sobre o reino de Deus. As pessoas nos dias dele esperavam ansiosamente por serem libertas da opressão romana. O servo surge proclamando a essência das boas novas, de Deus dizendo sobre a necessidade do arrependimento e da necessidade que todos tinham em crer no evangelho e, para, e era para a continuação da pregação de João Batista que tinha sido preço. Veja, é importante, né? Nós percebermos, tá? Que os judeus estão esperando um reino que liberte eles do poder romano. Jesus, tá? Ele proclama a essência, tá? E isso é interessante, tá? Porque não existe libertação real não existe liberdade real se não houver liberdade interna. Tem muitas pessoas que não estão numa cadeia, mas estão presas, escravizadas pelas suas crenças. Então, aqui Jesus começa trabalhando no interior das pessoas a necessidade de arrependimento. Arrependimento, a palavra arrependimento significa pensar os pensamentos, tá? Ou reconsiderar os pensamentos. Então, quando nós repensamos nossos pensamentos, podemos perceber que há muita coisa que nós estamos crendo que é verdade e não é verdade, tá? Então, Jesus, ele primeiro nos ensina a mudar internamente para que haja as mudanças externas. O servo montou sua equipe missionária. Antes de ordenar o anúncio das boas novas do reino, o servo atuou para treinar os seus discípulos para quando chegasse o tempo, eles fossem enviados e cumprissem o índice do Senhor. De modo a treiná-los, por onde ele percorria, levava consigo os seus discípulos. Marcos nos faz entender que o servo estava ensinando os discípulos a terem o mesmo modo de pensar e respeito de amor pelos perdidos veja é, a missão não pode ser feita tá do jeito que der não é essa o formato não é esse o formato tá que Jesus nos ensina Jesus nos ensina tá que as pessoas que aceitem Jesus Cristo, tá? os cristãos devem ser treinados, ensinar a eles os fundamentos do evangelho e como expressar esse evangelho, como ensinar esse evangelho. E Jesus faz isso né, com seus discípulos, quando eles estão junto a ele, Jesus lhes ensina na prática, na teoria e na prática, e isso é importante que nós façamos também, para que eh, nós façamos que o reino avance, ok? E também, Marcos nos faz entender que o servo estava ensinando os discípulos a terem o mesmo modo de pensar a respeito de amor pelos perdidos. Olha, aqui é importante você perceber, tá? Jesus várias vezes lhe mostra claramente isso, tá? É, o que você pensa acerca das pessoas que não têm Cristo. Tá? e aqui o ponto é isso tá o que que eu penso O que você pensa porque isso que você pensa isso que você acredita acerca dessas pessoas te levará a evangelizar ou não então quando nós lemos isso aqui no texto né é interessante tá o Marcos nos faz entender que o servo estava ensinando os discípulos a ter o mesmo modo de pensar tá? o que que eu estou pensando Tá? a respeito de amor pelos perdidos. O quanto eu valorizo a evangelização. O quanto que eu valorizo não é uma resposta cognitiva, de, de mente. Não, o quanto eu valorizo quer dizer o quanto de tempo eu estou investindo para essa área, o quanto de atenção eu dou para essa área, o quanto eu estou fazendo, o que é que estou fazendo, tá? E essas ações tá? Nos mostra o quanto valorizamos, o quanto queremos. de Dizer aqui só um consentimento, ah, se tem valor, não serve, tá? Conhecimento sem ação não tem poder, tá? Não tem resultados. O amor do servo era visível a todos, você percebe, era visível, tá? Diante do tamanho afeto, ele olhava e sentia compaixão, ser ser semelhança a ovelha sem pastor. Você percebe que Jesus, como olha essas pessoas, o que Jesus vê nessas pessoas, o que ele acredita acerca dessas pessoas. Jesus, quando vê essas pessoas vê dispersas como velhas sem pastor e mexe isso dentro de Jesus. Jesus se move de compaixão, tá? Amor. Jesus é movido a fazer algo por esse sentimento profundo. Não é só um olhar, tá? Vago, um olhar limitado. Por tamanho amor, o Céu revela o motivo de sua vinda a este mundo, pregar o reino de Deus para a salvação dos perdidos. E vamos saudar as vizinhas, disse, para que eu aqui também pregue, porque para isso, vim. isso é muito bonito. Jesus não se deixa distrair do seu objetivo. Ele tem um objetivo, tem uma meta, e não fica se desviando para outras coisas. Tem muita coisa boa, legítima que podemos fazer, mas nossa meta essencial deve ser pregar o evangelho. É assim que Jesus fazia. Para isso, vim, diz Jesus, e de realizar ide realizado pelos discípulos. Como cumprir, cumpridores do e do servo precisamos evangelizar. Como os cumpridores do e do servo precisamos discipular e implantar novas igrejas. É, a missão que o servo confiou aos discípulos para anunciar o arrependimento e a remissão de pecados e em todos os lugares foi muito bem entendida por eles. Marcos narra que após o Senhor ser recebido no céu, a assentar-se à direita de Deus, os discípulos partiram para pregar aos homens em todas as partes e o Senhor ia confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Em algumas traduções disse que os acompanhava, tá? Sinais que os acompanhavam ou sinais que seguiam. Não importa. O importante é que esses discípulos saíram do seu lugar para outro lugar. A essência é isso, Deus não fará milagres se eu não me atrevo a sair do meu estado atual e ir a outro estado, tá? a outro lugar, eu quero dizer. Eu me movimentar, tá? ah estou confortavelmente aqui, tranquilo, não, mas eu sou movido de compaixão para fazer algo tá? para ajudar alguém a conhecer Cristo. 3.1, como cumpridores do ídolo e do cérebro precisamos evangelizar. Evidencia-se entre as páginas sagradas que possuímos a responsabilidade de evangelizarmos toda criatura. Quando olhamos para o empenho do trabalho dos discípulos e presenciamos sua dedicação na solidificação das primeiras igrejas, compreendemos a seriedade de nos entregarmos ao trabalho de evangelização para o crescimento do reino de Deus então é, a igreja tá tem essa responsabilidade tá eu devo fazer algo sempre tem algo para fazer pode crer tá dá para fazer de n formas o trabalho missionário Agora, o que disse aqui, que as primeiras igrejas, né, eles se entregaram com seriedade, tá, compreendemos a seriedade de nos entregarmos ao trabalho da evangelização, ou de evangelização. A igreja primitiva tinha um compromisso, como disse um grande missiólogo, esse Berge, se eu estou errado o nome dele, ele disse que o coração da missão pulsa, tá, para ir e pregar a toda criatura, tá, ir e pregar a toda criatura, né, então, esse é o palpitar do coração, tá, eu preciso ir, eu não sou igreja, se assim, eu não faço missões, de alguma forma, ok? Como cumpridores do ídolo e do servo, precisamos discipular. É de vital importância entender que no ensino cristão, por meio do discipulado, a igreja de Cristo tem a oportunidade de instruir o novo seguidor do servo. Um discipulado é tão importante que, se bem observado no evangelho de Marcos, presenciamos Jesus instruindo. Olha, o ministério de Jesus foi de muito ensino. Jesus ensinava publicamente, Jesus ensinava individualmente, no particular, Jesus ensinava mais profundamente para seus discípulos, Jesus tinha vários níveis de atuação de ensino, mas o ministério todo de Jesus foi de ensino. Então, nós também, como igreja, tá, precisamos ter essa visão multiplicadora. Como é que vamos ajudar as pessoas a serem ganhadores de almas? ensinando, capacitando os novos crentes para fazer a mais, fazer mais e mais discípulos, tá? Eu louvo a Deus, é porque até eu coloquei uma postagem no meu canal que nós ministramos esse dia, estes dias, tá? É, lições para os novos convertidos, tá? E para mim uma honra ministrar essas pessoas, porque realmente, tá? Esses fundamentos farão a grande diferença nas suas vidas. 3.3, como cumpridores do índio do céu, precisamos implantar novas igrejas. Jesus estabeleceu a igreja e dizem que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos dizer que uma igreja local, organizada, de acordo com os princípios bíblicos, possui uma grande importância na obra da evangelização. Ele envia missionários, abre pontos de pregação realiza culto ao ar livre, treinos discipulados e etc. Tá? Então a igreja que quer fazer missões, tá tem muita área para fazer, tá desde é, o ensino do novo convertido, a escola bíblica, o curso de teologia, treinamentos específicos para missões, é? treinamentos de evangelização, tá práticas evangelizadoras e NN. Formas, inclusive aqui pela internet, estamos aqui evangelizando, ajudando os irmãos, contribuindo para o reino. Meus amados irmãos e irmãs, Deus abençoe, nós explicamos que a ordem, a ordem do índio continua irreversível, tá? Nos mostramos a importância da pregação do evangelho e falamos que a grande comissão anuncia o amor de Deus. Deus abençoe, deseja uma boa EBD. E lembro que próxima semana já estamos com a revista nova. Olha aqui. Gênesis. tá? A segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Fantástica lição. Semana que vem estamos aí. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like, seu joinha. Clique no sininho. Para que você possa receber também tá? As, os comentários dessa nova lição. Deus vos abençoe. Deseja uma boa EBD para cada um dos amados e sermão